Há um bilhão de anos deu-se o começo efetivo da história de Urântia. O planeta havia atingido aproximadamente o seu tamanho atual e por volta dessa época foi colocado nos registros físicos de Nebadon e lhe foi dado seu nome, Urântia. A atmosfera junto com uma contínua precipitação de umidade facilitava o resfriamento da crosta terrestre. A ação vulcânica logo equalizou a pressão do calor interno e a contração da crosta. E quando a atividade vulcânica decresceu Rapidamente os terremotos surgiram e, enquanto isso, o período de resfriamento e ajustamento da crosta progredia. A história geológica efetiva de Urântia começa quando a crosta terrestre se resfria suficientemente para permitir a formação do primeiro oceano. A condensação do vapor de água na superfície em resfriamento da Terra uma vez iniciada continuou virtualmente até completar-se ao final desse período o oceano recobria todo o planeta com uma profundidade média de quase 2 km as marés movimentavam-se então quase como do mesmo modo observado atualmente mas esse oceano primitivo não era salgado praticamente consistia numa cobertura de água doce por todo o mundo naqueles dias a maior parte do cloro estava combinada com vários metais mas havia o suficiente em combinação com o Hidrogênio para tornar essa água levemente ácida. No princípio dessa era longínqua, Urante deve ser vista como um planeta coberto de água. Mais tarde, fluxos mais profundos de lava e mais densos afloraram no fundo do que é o Oceano Pacífico atual. E essa parte da superfície coberta de água tornou-se uma depressão considerável. A primeira massa de terra continental emergiu do Oceano Mundial como um ajuste que restabelecia o equilíbrio da crosta terrestre, a qual se tornava gradativamente mais espessa. Há 950 milhões de anos, durante apresenta o quadro de um grande continente de terra cercado por uma vasta extensão de água, o Oceano Pacífico. Os vulcões ainda são numerosos e os terremotos tão frequentes quanto graves. Os meteoros continuam a bombardear a terra, mas vão diminuindo de frequência e tamanho à medida que a atmosfera se limpa. Mas a quantidade de dióxido de carbono continua elevada. A crosta terrestre estabiliza-se gradativamente por volta dessa época. Urântia foi designada para o sistema de Satânia quanto a administração planetária, havendo sido colocada no registro de vida de Norlatjadek. Então começou o reconhecimento administrativo da pequena e insignificante esfera destinada a ser o planeta no qual, subsequentemente, Micael engajar-se-ia no empreendimento estupendo da Alta Ortoga Mortal, participando das experiências que levaram Urante a tornar-se localmente conhecida desde então como o Mundo da Cruz. Há 900 milhões de anos, Urante presenciou a chegada do primeiro grupo de exploração de Satânia, enviados de Jerusém, A fim de examinar o planeta e elaborar um relatório sobre a sua adaptabilidade, para transformar-se numa estação de vida experimental essa comissão constituída de 24 membros abrangia portadores da vida filhos Lanunandex filhos Melchizedek Serafins e outras ordens de vida celeste, vinculadas à organização e administração inicial dos planetas. Após efetuar uma pesquisa cuidadosa no planeta, essa comissão retornou a Jerusalém e apresentou um relatório favorável ao soberano do sistema, recomendando que Urancha fosse colocada no registro de vidas experimental. Após efetuado uma pesquisa cuidadosa no planeta, essa comissão retornou a Jerusalém e apresentou um relatório favorável ao soberano do sistema, recomendando que Urântia fosse colocada no Registro de Vida Experimental. O Vosso Mundo, desse modo, foi registrado em Jeruzém como um Planeta Decimal e os Portadores da Vida foram notificados que lhe seria dada permissão para instituir novos modelos de mobilização mecânica, química e elétrica, assim que, em um momento subsequente, Viesse com os mandados de transplantação e implantação da vida. No tempo devido, foram tomadas medidas para ocupação planetária pela Comissão Mista dos Doze de Jerusém, aprovada pela Comissão Planetária dos 70 de Edentia, e os planos propostos pelos conselheiros, assessores dos portadores da vida. Finalmente foram aceitos em Salvington. Logo depois, as teledifusões de Nébadon divulgaram o anúncio de que Urântia tornasse-i um cenário onde os Portadores da Vida iriam executar o seu sexagésimo experimento em Satânia, destinando a ampliar e a melhorar o tipo Satânia de modelos de vida de Nébadon.